A Tentação de Jesus Uma história da vida de Jesus Logo depois que Jesus foi batizado, ele foi para o deserto. Ele ficou lá por 40 dias, sem comer nada e estava com muita fome. Foi então que o inimigo de Deus, que se chama Diabo, veio até ele. Seu objetivo era tentar Jesus a fazer algo errado e deixar Deus de lado. Ele perguntou a Jesus você não é o filho de Deus? Olhe para essas pedras espalhadas por toda a parte. Transforme-a em uns pães, para que você possa comê-las. Você não tem esse tipo de poder? Jesus respondeu, O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra de Deus. É assim que está escrito nas Sagradas Escrituras, a Bíblia Judaica. O diabo, então, levou Jesus para o telhado do templo em Jerusalém, Pule daqui! Também está escrito nas Sagradas Escrituras que nada vai acontecer com você. Os anjos irão salvá-lo antes que você se machuque. Sim, está certo, Jesus respondeu. Mas também está escrito que você não deve tentar a Deus. Agora, o diabo levou Jesus para uma montanha muito alta. Deste lugar era possível ver todos os reinos do mundo. Junte-se a mim! Disse ele a Jesus, eu farei de você o governante de todos esses reinos. Vá embora, diabo! Jesus respondeu, eu só seguirei a Deus, como está escrito nas Sagradas Escrituras. Depois de ver que não teria nenhuma chance de ganhar Jesus para os seus propósitos, o diabo o deixou. Jesus deixou o deserto e foi para as aldeias e vilas ao redor para falar ao povo sobre Deus.